Bem-vindos, então, a mais um Fundo do Baú. Hoje a gente vai conhecer as recordações da Astrid Fontinelli. A Astrid que foi minha colega de Bandeirantes durante muitos anos. Chegamos a trabalhar no mesmo programa, ela apresentando o Melhor da Tarde, junto com o Leão Lobo, junto com a Aparecida Liberata. Eu entrava falando das notícias e assim foi por alguns anos. E depois, cada uma aí seguiu o seu rumo. Mas a Astrid, eu sei que é uma pessoa que gosta de de viajar, que gosta de guardar recordações, que gua gosta de casa cheia, casa cheia de amigos, casa cheia de história. Então eu quero saber como é que foi para ela. Uh, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui com a Astrid pegar esses três objetos de recordação que ela vai mostrar hoje aqui pra gente no fundo do baú. Oi Astrid, tudo bem? Tudo, Lu, e você com esse fundo mais caprichado do, das lives do Insta? Você acha? Pus uma florzinha aqui especial para você, meus entrevistados sempre merecem uma flor maravilhosa, que flor é vida, né, Astrid? Naturaliza. Já reparei, não vivo é. sem flores também não. É. Tá me Muito ouvindo paz. bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então, tava contando tá. aqui pro pessoal que a gente... Eu tava ouvindo. Já... É, trabalhou juntas né? numa época oh. na Bandeirantes Você comandando o melhor da tarde E eu lembro até hoje daquelas reuniões de pauta Você chegava, você já era uma leitora assídua E você chegava carregada de revistas né? Marcadas, com milhões de pautas eu Com milhões amo, de ideias Eu reunião de pauta é, Mas Sabe o que né? eu lembro muito de você? <risos> muito ah. da gente, nós duas juntas No 11 de setembro que foi ah, aquela loucura... Não lembro, não lembro. Sabe o que eu lembro desse dia? Do Tavinho, Tavinho Sesc, que também apresentava na Band, ah, dando ah, a ah. notícia. Eu em casa, vendo a televisão, ele dando a notícia. É a minha única e lembrança. De... Imagina, você depois você foi pra, pra lá e você ficou comigo no Melhor da Tarde falando horas. Juro que você não lembra disso. Mesmo. Não lembro, Astrid. Minha memória uhum. é péssima e é por isso... que eu Mas isso é um negócio muito marcante, né? É uma coisa muito marcante na, na sua carreira, porque, eu não sei porquê, eles resolveram manter aquele programa, que basicamente era um programa de fofoca, né, de entretenimento, é, e eles resolveram manter aquele programa. Não há muito, embora não tinha merchandising, nada acontecia. E eu lembro que eu fiquei no, sentada, vendo na televisão, era a CNN, eu traduzia o que estava acontecendo, escrito, e você ia traduzindo o que você ouvia dos, Nossa, não dos apresentadores. Isso. E era um tal de faz entrevista, eu, eu, eu lembro que eu fiz entrevista naquele dia, gente, com gente que falava, tem uma que eu lembro muito, é, ó, você vai falar agora com Raquel Silveira, arquiteta. Raquel Silveira, arquiteta, era Raquel Guanás, muito amiga minha, que eu falei no telefone e nem sabia do que eu estava falando. De tão <risos> louco que foi esse dia. É, Enfim, mas... mas foram ótimas tardes que passamos juntas Foram ótimas tardes E eu vou começar esse fundo do baú com você Mostrando uma recordação minha, Astrid Porque você vai Ai. adorar ver isso aqui Olha isso aqui, Astrid Nossa, foi no dia, na festa de 15 anos Da filha da Aparecida Liberato irmã dele Exatamente, aqui Lembro Olha tá muito aqui. Olha, Lê porque tá tudo ao, ler, contrário, tá ao contrário, né? Tá, tá tudo contrário. ao contrário. Luciana, uma lembrança do meu aniversário de 15 anos. Beijos, Alice, 2002, Astrid. É aqui que a gente apresentava o programa, ó lá. E com o Vou Gugu, te né? falar que eu não tenho mais esse corpo, mas eu tenho esse vestido. Ó! Nossa, agora! Olha Nunca a acumuladora se, se entregando. Eu sou... Mas sabe por que eu tenho esse vestido? Ah. Tudo tem um motivo. Eu não sou acumuladora. Eu não me considero acumuladora. Eu me, eu me considero uma colecionadora. Que deu uma diferença. <risos> esse vestido é um vestido da estilista da Vera Arruda. Já falecida. Que era uma grande artista. Então tudo, tudo o que é da Vera Arruda, eu não dou. Eu lembro que você usava muito ela. Eu lembro. Muito. Eu então, lembro. o que é Vera Ruda, eu não dou. Tem duas que eu não dou: é, Vera Ruda e a outra, vivíssima, é, ótima, de saúde, que é a Isabela, que é peto, mas as que, que tem as coisas é, que são verdadeiras obras de arte, as coisas bordadas, inacreditável. Muito brasileiro o trabalho dela. Então, eu guardo como uma pessoa que gosta da moda. Entendi, para ter o seu acervo aí, né? para poder olhar é. tal. Essa é boa, então. Quer dizer, não é acumuladora, é uma colecionadora. O que, que você gosta de colecionar, Astrid? Ah! Ixi, Quando eu vejo... Ah, dá... ah, agora na pandemia, por exemplo, eu tô ah. fazendo... Eu comecei a fazer o que eu considero que será uma pequena coleção de obras de arte produzida na pandemia. Ah. Então existe um Instagram chamado Museu do Isolamento, Eu fico aqui no Brasil, eu fico de olho nos caras para ver o que, que tem ali de interessante e pá, vou comprando. Já comprei coisa de uma menina de Fortaleza, já comprei coisa de uma outra menina que eu também, Ela é de algum lugar do Nordeste, mas eu nem me apeguei a esse detalhe. Já peguei coisa de um cara aqui de São Paulo Hoje comprei uma obra da Rita Weiner, que é do Rio de Janeiro Sim. Ganhei um que... Eu, eu acho que o artesanato brasileiro muito se confunde às vezes com arte Ganhei um do Zeca Camargo, que é um bordado Que pra mim é arte maravilhoso Desse tamanhozinho assim Então, por exemplo, nesse momento é isso Eu tô olhando aqui o que tá na minha volta, né? Eu tenho uma coleção, por exemplo, de, de corações em escultura Que são de uma galeria de arte em Nova York Cidade que você morou é, Chamada The Heart Art Gallery Na rua 46 Que bacana! Eles todos têm esse tamanhozinho aqui assim Isso é uma graça 3, 6, 9, 10, 11, 12 Tenho coleção de fotografia é, Mas já me desapeguei de muitas coisas Já... Todos os meus discos, CDs, por, por exemplo, no, o, 98% eu já dei. Os meus livros, que parecem que são muitos olhando aqui, hoje eu tirei uma sacola de supermercado transbordando. Eu levo para. Eu mando para uma biblioteca pública no sertão da Bahia, uma cidade chamada Souto Soares. Para tirar o quê? Gato, criança, cachorro? O sol. Ah, o Olha, sol. Tô aqui de frente pra janela e agora essa hora ele começa a baixar e pá! Só chorando. É. Agora deixa eu ver se eu consigo. Vai contando aí das coleções que eu tô ouvindo. Não, é a, a, não, a biblioteca, a biblioteca pública de Soto Soares, uma cidadezinha no sertão da Bahia. É, e que eu mando, eu ganho muito livro, né? De editora, é. por causa das faltas, sai Justa, parará. É, e aí eu. E, ou quando eu vou a algum lançamento de livro. Eu pego dois, é o que vai ser para mim, eu compro dois, né? O que vai ser para mim e o outro que eu vou que eu mando para a biblioteca também com autógrafo. Hoje eu peguei um que estava aqui perdido, comprado no ano passado, que tá lá para a biblioteca de Professor Soares Parará. Meu e, meu e as meu. recordações, aquelas coisas que uh... Te marcaram tal. Por exemplo, eu sou uma pessoa, como eu disse, tem uma memória ruim. Eu guardo ingresso de show, eu guardo ingresso Também. de. Também Eu virei de costas pra olho, você. Eu, eu lembro que aqui, fui porque tem o ingresso. É, ó, ai, olha lá. Oi, 2019. Minha. Aí eu pego aqui. De... Que é o é, de... por ano. É, caixa de sapato. E aqui em 2019, a gente foi numa palestra desse negócio aqui de Zoom. Você Mamãe, tá adorei esse negócio de por ano, mas haja ah, a caixa. Não, que não estou te chamando de velha, mas né, ah, escuta. -me. Ó, a criança, a criança que foi dormir na, no meu quarto. Mamãe, desculpa dormir aqui, mas o AP número tal estava azucrinando minha cabeça. Aí ele escreveu os palavrões. Ó. Ixi! <risos> e tudo Pega, bem, e tem até a vela do aniversário dele, ó. Vela do aniversário. Eu tô guardo eu também Que legal! Eu tenho ingresso do meu primeiro Rock in Rio, gente. Hotel que a gente fica, o cartão da, da chave do hotel. É... Ah, sei mas, lá. E mas de mas, então, Ó, mas 2019, de... por exemplo, foi o ano que eu fui para canonização da Irmã Dulce. Ai, que demais, que demais. Então tá aqui, deve ter o hotel... Nossa, eu adorei essa coisa de por ano, né? Mas, mas então, a gente tá. Você chave, né? de, chave de hotel é uma loucura? Chave de hotel Quando é uma eu loucura. eu 50, como é que faz pra ter 50 caixas? Ah, não, eu não tenho lá do passado, né? Infelizmente, né? Ah, verdade. Eu tenho, verdade. é, não tenho. Começa agora, Lu, vai ficar legal. Boa ideia, agora. eu adorei. Fora que fica organizado, né? Uma coisa mais. Essa foto aqui, pra eu achar pra você, minha filha, fui lá, revirei, tudo, tudo desarrumado. Ai, ah, bom, tem uma coisa que acontece. É... Caixa? Não, se eu for levantar, mamãe. Já que você, Já que você vai, tá insistindo bosta, bosta, bosta. nesse vai, tema, deixa eu me virar ao contrário. As recordações, ah, eu adoro, adoro. Vai não sei como é que vira o contrário, hora. vai assim. Olha aqui, tá vendo as caixas? Aham, são olha. caixas de fotos que não estão organizadas. Ah, não estão essas? Não. Tá ali dentro, mais ou menos, entendeu? Entendi, Então, Entendi. eu teria um pouco de dificuldade é, para achar. Mas Entendi. eu sei, mais ou menos, se eu fosse procurar é, essa foto aí, eu tenho uma preta e branca até dela, muito legal, eu saberia que ela tá mais ou menos naquela caixa X ali. Eu, o... eu, eu tenho foto também da reunião de pauta. Se eu achar, até depois eu vou te mandar, porque eu, comprei, essa eu não... não achei. Essa tem um copo nosso na reunião de pauta, a gente sentada no seu camarim, né? Muito bacana. Camarim, deste tamanho. Trabalhei. O seu não tinha banheira, você lembra? que naquela época Não tinha, tinha banheira. Que... A banheira Gilberto Barros. O leão. <risos> Eu não precisava de banheira. Por falar nisso, a gente gravou o fundo do baú aqui também com a Márcia Goldschmidt, que também era a nossa conterrânea ali, né? Ah, Diz, é. tempo, no mesmo tempo, na mesma época, na verdade. E ela que agora mora em Portugal, mas ela também guardou o um fundo do baú aí para mostrar é, as recordações pra gente. O que, que você selecionou? Três objetos eu te pedi. Como é que foi eu isso? Eu comecei por esse vestido aqui, ó. Ah! Ó. Deixa ele aqui, ó esse Aham. vestido, Lu, esse vestido Ele era o vestido Que eu tava usando Também não cabe mais em mim Porque no outro dia Eu fui fazer uma brincadeira com o Gabriel E aí eu fui vestir E ele ficou com a manga assim Bem apertado A gente tentou é, reproduzir Porra, cadê, Astrid, cadê a foto Astrid? Como é que tu não separou a foto pra mostrar pra Luciana? Era a porque eu jurava que a foto estava aqui Mas a foto andou Aqui é um ah, painel aqui. Ó, Depois você me manda que depois Essa nossa conversa aqui vai pro YouTube Vai ficar lá na playlist Fundo do baú, tá. com várias entrevistas E aí então, a gente vai incluir essa foto, olha aí Esse vestido Foi o vestido que eu estava usando Quando eu encontrei Pela primeira vez, quando eu conheci O Gabriel Então eu falo que é o vestido do nascimento dele Na minha vida é, eu não tenho a primeira roupinha que ele estava vestido, porque as crianças abrigadas, elas não têm roupa delas, elas não têm um enxoval delas, elas têm o um coletivo. E nunca mais, das vezes que ele foi até mim me visitar, porque durante um tempo eu tive aquele meu primeiro encontro com ele, registrado num, num, numa foto roubada, que é incrível a foto. A cena toda foi muito incrível, porque ele estava chorando horrores, no colo de uma assistente social. É... E aí, quando eu cheguei, antes, eu fui para uma reunião com o um juiz. E no final da reunião, ele virou para mim e falou assim: Eu acho que eu tenho uma criança para te apresentar hoje. Falei: cadê, cadê? Eu falei: ele, calma, ela tá num abrigo, ela não fica aqui, ela não está aqui. É... E vamos lá, vamos lá. Aí ele: Não, calma, você não vai lá. É... Eu vou mandar trazer ele até aqui. Mas eu quero, ir lá, eu quero ir lá agora. Não, não vai lá agora, porque a sua presença é, cria, é, evidentemente, naturalmente, sim. expectativas nas crianças maiores. E eu não quero isso para elas. Eu vou trazer o bebê para cá. Você vai para casa, almoça, parará. Eu tava com esse vestido o dia inteiro. E volta lá em Salvador. Bom, quando eu voltei. É, ele estava no térreo, essa, esse lugar, essa é a primeira vara da infância é, em Salvador. Ela é um prédio. Essa reunião com o, o juiz foi lá em cima, quarto andar, quinto andar. E tem no térreo um, um, um pequeno berçário, meio que de apoio, um lugar que na verdade eles usam muito no Carnaval por causa do enorme número de crianças perdidas. Grandes eventos, né? Carnaval, Ano Novo, aquelas festas de rua. <risos> que são bem babadeiras em Salvador. E volta e meia quando tem um caso de uma criança que é abandonada e que tem que ficar ali antes de ser encaminhada para algum lugar. Então é um lugar é, vazio, cheio de berço e a porta fechada e eu já ouvi o bebezão chorando muito. Bati na porta, ela tava trancada, bati na porta. Quando abriram, a cena era é, ele de costas, uma assistente social de costas e eu já puff nela, meu filho, meu filho, arranquei ele dela. E quando ele vem pra mim, a minha amiga que tava comigo, faz os cliques de celular, faz umas três, quatro fotos só de celular e ele imediatamente parou de chorar. Foi ou não foi a hora do nascimento dele na minha vida? É, com certeza. Nossa, emocionante demais. Então, Nossa, eu não tenho bacana. a roupa que ele estava, muito embora eu lembre da roupa que ele estava, e olha que eu sou péssima de, de memória, é... mas eu tenho a roupa que eu estava, que é esse vestido aqui. Que demais. Eu, eu lembro que foi uma, uma adoção que você esperou muito, você batalhou muito, foram anos, né, pensando, trabalhando, procurando, se não. preparando. Não, é, é... É, foram anos querendo ter filho mas Sim. foi anos assim, não foi tanto tempo não, Lu, foi um ano tentando ter filho, fazendo hum. tratamento, tomando injeção pra caralho de hormônio, arrumei muita é, é, celulite, mas eu vi que aquilo não era pra mim, era um dinheiro que ia, de... 500 reais. Nossa, reais, e agora 1.500 reais, foi muito dinheiro, é, todo mundo que passa por esse processo sabe disso, que é muito caro. Eu falei, não, isso não é para mim, não. Porque lá atrás, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a, a falar que eu ia ter um filho adotado. Eu frequentava a antiga Febem, lá no Pacaembu. Esse universo me encantava. Mas eu, depois, mercado de trabalho, eu priorizei essa, essa parte da minha vida, de, bora, meter as caras a trabalhar, para quando... Chegasse realmente... Não bateu em mim a vontade de ser mãe com 28, com 32. Nada disso bateu. Foi bater lá na frente com 40 e tantos anos. 47, 48. Que eu falei, agora eu tô pronta. Agora nada mais tava fazendo sentido. A gente que tá, trabalha com muito acúmulo de conhecimento. Tinha uma necessidade de querer repassar aquilo. Eu não me satisfazia mais só com a televisão. Eu queria alguém. É, para dividir aquilo comigo, é, aí eu parti para adoção. A minha demorou nove meses, dez meses, dez meses. É, exato. Não foi tanto. o que um juiz é, é, com sabedoria um dia virou para mim, falou quando eu falei, Fala, até que nem foi tanto, foram dez meses. Aí ele falou bastante tempo pra a gente pensar que tem tanta criança abrigada e que não podia ter uma disponível para você. Porque a maioria das crianças abrigadas são crianças que não estão disponíveis para adoção. São crianças que ainda estão em algum embrólio familiar. Muitas têm os pais presos, muitas têm a mãe só presa e o pai sabe Deus quem é. é muitas é, O núcleo familiar não está preparado para assumir e o Ministério Público fica tentando, a promotoria fica tentando fazer com que a criança seja... É, é, é, recebida Aceitando. ali pelos seus consanguíneos e papapá, enquanto isso o tempo vai passando o tempo vai passando, eles vão crescendo e a prioridade é, da adoção é por crianças é, pequenininhas, né? É, eu também tinha essa prioridade, mas a minha o que, me, o, que, o que acho que me fez diferente foi que eu falava para o juiz que tanto fazia menino ou menina é, tanto fazia cor é, mas que eu queria um bebezinho para ter essa experiência da maternidade de um bebê. E que depois eu adotaria um segundo que eu ia fazer a idade do Gabriel. Se eu quisesse adotar, se o Gabriel tivesse dois anos, essa pessoa tinha que ter menos de dois. Se eu quisesse adotar com o Gabriel com cinco, essa pessoa teria que ter menos que cinco, poderia ter quatro. O Gabriel continua sendo o primogênito, né? É, da história. Mas acabou... Gabriel vai fazer 12, né? E isso foi quando é. a adoção? Que ano 2008 a ah, 2008 tá e aí e o segundo vem então aí quando ele tinha três anos eu me, me veio de frente o lupus e aí eu passei a não me sentir mais segura. É, para já é um drama, né? Quando quando eu tive a notícia de que era o lupus que eu estava a, a, a... a pessoa tem telefone fixo. Se e ele acredita, toca, toca e, ele... e é só propaganda. E eu não sei se eu não tem essa porcaria. Aliás, sei, porque uma vez o meu telefone pifou, celular, e eu falei, ai, que bom que eu tenho um móvel. Eu fiz uma ligação, serviu para isso. Mas agora também eu tô pagando 10 reais por mês. Antes tava pagando 40, agora 10, tudo bem. É, mas tem aquele negócio que a gente põe no... no... Tem que refazer toda hora, todo ano, né? Que você põe... Você liga lá na companhia telefônica e cancela, bloqueia a ligação de... De números ah, comerciais e parará. Eu tinha, foi uma paz, agora eu tenho que fazer de novo. Porque ah, venceu é, e. e eles estão a, a milhão aí. Essa é, coisa aí eu... Roupos, né? é, então é, eu não é, me é. senti mais segura, porque na hora que me deram a notícia e que eu me vi é, prestes a fazer entrar para a hemodiálise, que é um caminho sem volta, foda. É, eu, eu só tentei tudo que eu podia, com toda a fé, com toda a disciplina com a medicina, com toda a confiança na medicina e me livrar daquilo, porque eu falava meu, eu já tenho o meu filho já teve uma perda, ele não vai ter a segunda não. E aí eu fico muito insegura, né? volte e meio, me pego, penso, foi, hoje foi ontem que eu virei, alguém me perguntou qual era um, um desejo, ou ele mesmo me perguntou, eu falei, ah, o que eu quero mesmo é ver você encaminhado nos seus estudos, é, tá viva, tá forte, foi no sábado, tá com saúde. Na live, você fez uma live foi, no sábado foi. e alguém Exatamente. Tentou, uh, qual era o teu pra maior vocês? desejo, o teu maior sonho, sei lá. Eu era isso você vê ele encaminhado nos estudos é, dele. É, já tá, mas ainda tá cedo para mim. É, mas que companheirão, né? Oh, ele que, olha, que companheirão. Eu não três, poderia estar mas... tá em melhor companhia nessa quarentena. Esse é. garoto... Patamei, também, ó, é, eu, eu criei. Então, desde muito pequenininho, é, ele ajuda a fazer a cama, ele lava prato, aí vai indo, sabe? Aí agora ele já se vira no café da manhã, é dele, ele me ajuda a fazer o almoço. É ele que, quando a gente faz o faxinão dos sábados, é ele que passa. Eu não tenho, eu não tenho aspirador de pó, eu tenho aquele rainbow, que ah. é um robô pesado. É, e aí é ele que passa na casa toda E você assim, sempre levou reclamar. ele pra cima si, e pra baixo Junto com você, né? isso é muito legal Porque a criança vai aprendendo também A se acostumar com um ambientes diferentes Situações diferentes, né? Muito bom Sim, e na viagem de tudo que é tipo A gente passou vários perrengues Uma, A última viagem que a gente fez Foi só eu e ele, sozinhos Parece até que foi um pré-treino, né? A gente foi pro Egito Que é um país pau Pérrimo, uma ditadura de extrema-direita cruel. Então, é perrengue. Aí ele, ele, ele se mostrou excelente é, companhia nesse momento. E aqui, na pandemia, em uma semana, ele já estava é, completamente adaptado à escola, é, à nova linguagem de, de, de, técnica de lidar com. São vários aplicativos, não é só um, não é só o Zoom, eles têm vários aplicativos. É, que, a, a, a, nesse ano, na verdade, ele já estava começando a usar um dos aplicativos que os professores se comunicam é, por aquilo. Vem a lição de casa, tira dúvida fora extra hora da classe. É, mas era muito novo, o ano letivo tinha começado em fevereiro, tudo aconteceu no meados de março. Nossa. Mas enfim, mas ele se adaptou muito bem, ele se mostrou um garotô. O que ele vai levar é a resiliência e o jogo de cintura. Ele não Maravilha. faz a menor questão de sair, ele não está agoniado, ele não está com pressa. Ao contrário, meu problema com ele, talvez lá na frente, seja a hora de sair. Porque ele não se interessa por sair. Tá, tranquilão em casa. Tranquilão, tá tranquilésimo. Olha, eu já vou aproveitar para pedir aqui para o pessoal se inscrever no canal, youtube.com.br para deixar sua curtida aqui nesse vídeo, para compartilhar para todo mundo, conhecer essas recordações. Por favor! Da... É tanta coisa, é bom que eu sei que... Daqui... Olha, nós estamos na terceira temporada do Fundo do Baú. Então... Teremos, se Deus quiser, muitas outras. E volto a falar com você, porque aí tem recordação até dizer chega. Bom, ah, procura. eu tenho muita. imagina Vou, <risos> nesse... Vou continuar nesse tema. Assim, fica na dúvida do que, que ele vai mostrar de tanta coisa. Eu cheguei a pensar em nem procurar nada. Pegar o que tivesse na minha frente aqui na hora. Mas eu, eu, eu, aí eu, eu já ah. sabia que era o vestido. O vestido eu tinha certeza absoluta. E tá, aí né? o, o resto é, Veio na consequência Então eu vou continuar na temática Gabriel e arte Olha isso Já era amor Antes de ser É o Gabriel Você tá vendo que é um spray de De, de grafite, grafite. Né? Gabriel Anjo negro Lindo anjo Lindo anjo, anjo negro Que lindas essas latas Agora, sem ser a temática, Gabriel. Eu não desisto porque o amor não deixa. Olha que graça. Lidas. Esse cara... Não, esse cara... O arroba dele é afeto na lata. Ele é um artista da periferia aqui de São Paulo. Do grafite. E ele faz isso com o que sobra de material. Ele gasta... É, também porque tem uma caneta específica para fazer isso hoje em dia ele está selando as latinhas essa daqui não é selada ainda mas ele está selando as latinhas é, e ele dá Luciana não tem preço não tem eu fico louca com as latas cada hora eu quero mais uma é... e, e eu falo mas você tem que botar preço eu fico constrangida de pedir porque tanta gente quer hoje ele já é mais bombado é, Qual é a roupa? Do... Você, falou, você falou? Afeto né? na lata Afeto na lata, bacana pro pessoal aí ver e procurar muito É muito bacana. Bacana. maravilhoso E ele só dá, porque ele fala que afeto não tem preço E é um cara mas... da periferia Então é... É, Eu tô com meu Eu sempre tive esse olhar Mas agora eu fechei questão é, Com essa pandemia Eu fechei questão com a galera da comunidade das comunidades. Eu Agora eu não posso ficar aqui curtindo os meus privilégios no Morumbi, tanto cercada. Eu estou com Paraisópolis aqui, aí mais aqui para frente tem o um Jardim São Luís, uma comunidade gigante, é, perto de, da Brasilândia e tal. É, então eu, eu, eu fiz várias conexões é, ali. Esse daqui já é antes, não, não tem nada a ver com a pandemia, com a pandemia continuamos <risos> conectados e eu tenho até umas latinhas que ele fez, ele está na minha coleção de arte da pandemia. Que é, bacana! tem umas Não, específicas. Eu, eu, você sempre teve esse envolvimento com, com ações uh, uh, uh, de doação, de, enfim, de fazer essas pontes. Você sempre teve muitos amigos, você sempre foi muito bem conectada e tudo mais. Mas, de fato, nessa pandemia, você é uma figura pública que se destaca, é, dentre algumas outras... É, é, como realmente indo atrás, mostrando iniciativas, dando espaço nas suas redes sociais é, para que essas pessoas apareçam, né? Que elas possam ser vistas. E o trabalho desses líderes comunitários, Astrid, olha, tem gente... Se não fosse tenha... eles, essa pandemia teria outra cara pior ainda do que ela já está tendo é, no Brasil. Porque... Tudo que eu sou é graças a quem me prestigia, quem me dá audiência, né? quem paga para me ver num canal a cabo. Então, eu tenho que retribuir para todo mundo. Né? É. Você é jornalista, né? Assim, eu não sei nem se o pessoal sabe, porque você, durante há muitos anos já, então, você está no entretenimento, mas é o Saia Justa, por exemplo, um entretenimento com, com informação, com notícia. Vocês, muitas vezes, uh, uh, comentam fatos, factuais, como a gente chama, né? Daquela semana, o que, que tá rolando, o que, que tá pegando. E esse é um canal muito importante para você também extravasar essas ideias, mostrar o que tá acontecendo, né, Astrid? Eu estreiei no YouTube, pra, pra dar vazão à jornalista, Boa. esse ano eu estreiei no YouTube, coisa que eu nunca imaginei, porque eu falo, tem tanto trabalho, pelo amor de Deus, não me arrumei mais trabalho. Aí eu... É, porque é gente... só... Sai é justas chegadas e partidas, né? É... E toda a demanda que tem de sim, comercial, sim. graças a Deus é, é, é, Que é uma demanda, mestre de cerimônia E eu, e eu pratico o meu tipo de ócio criativo Que é estar colada no Gabriel Então eu me permito um monte de coisa De ter folga no meio do ano ter um contrato no Fé Justa Que a gente faz uma folga grande em julho e depois, lá na frente, por conta da programação, a gente tem dezembro janeiro de férias também. Metade de dezembro, janeiro fevereiro de férias. Eu voltei a trabalhar esse no dia 11 de março. No dia Oi. 12, eu já estava é, é, de quarentena. aqui. Uh -huh. é, e como é que está então... é tá sendo agora o Saia Justa nesse novo formato, cada uma na sua casa? Você está indo no estúdio? Até fiquei pensando, Cara... ali, qual a necessidade de você estar no estúdio? Técnica. A gente, no primeira vez que é pra fomos ter fazer... É pra segurar caso. Né, primeira é isso, vez que a gente né? foi fazer, ficou uma merda. Foi no dia da live de uma sertaneja que eu já esqueci qual foi. Aquela lourinha. Engraçada. Don't ask me, não sei. Ela também não. E tudo bem. É uma que é, é sozinha. Ela ah, Maria tem... Mendonça, que estou Maria Mendonça, a própria. Isso arrebentou tá. com as redes sociais, o negócio só ficava digitalizando, foi um inferno na nossa vida, um horror, um estresse, aí não, o GNT, não, não pode, não pode, não pode, Mas o que não posso é eu ir lá, é a gente ir também, aí no final eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou e elas ficam em casa, porque se o grande problema era, era ter uma pessoa para segurar, é, no estúdio, então eu falei, eu vou, Mas é uma isso, só né? fica mais seguro. Em todas as transmissões ao vivo, quando a gente faz, a, a, que sai, vai apresentar o jornal em loco, com caso de um incêndio, enfim, como a gente já viu, Jornal Nacional, por exemplo, fazer, Fátima Bernardes sair, sempre fica um no estúdio, porque é isso, ah, não tem sinal para internet, o link é, é isso. Tem pode ficar aí, tem que ir ali pra segurar, né? O horário tá ali, né? É, então, aí as meninas ficam no. Já tá na hora de ler do ler seu livro. As meninas ficam. Vem aqui falar oi pra Luciana, por favor. Oi, Gabriel. E aqui o vestido. Eu não, não o... sou ela, então. Ah, ele não tá... ouve porque eu tocou o fone aqui. Ah, entendi. Já Ei. foi também, Bruno, já foi. Vai, vai, vai. É. Deve ter vindo pedir para é um tá a, a, a audiência. Mudou alguma coisa? O que, que você acha que, que, que será? Astrid vai mudar alguma coisa? Eu digo na televisão, tá? Não de ser humano, não sei o quê, porque sei lá. Não consigo dizer ainda não. não. Não, tem uma coisa que vai mudar que é maravilhoso, né? Hoje a gente tem a disponibilidade, um catálogo de entrevistados, sonhos, né? No outro dia, quem falou isso foi Fábio Assunção. Fábio Assunção falou na cara. Pô, ia ser tão difícil, ir até o estúdio. Bom, esse o Fábio Assunção ainda mora em São Paulo, mas pessoas que moram no Rio, que tem que viajar para ir num programa de televisão, é muito chato, né? Ninguém gosta mais porque Agora, é um trampo. Pelo Agora a gente pode né? falar com gente que está em qualquer lugar do mundo. Isso é muito bom. Isso é muito hum. bom. Nada substitui o abraço, a troca de olhares o tempo todo, porque a câmera só mostra um pedaço, né? Do que tá Sim. acontecendo ali É mais difícil fazer Eu tô sentindo muita falta de trocar olhares com as meninas É mais difícil para mim fazer Mas é, é, o agora, né? é o que temos para agora Saiu aí É o que temos para agora E tá indo bem Melhor Você tem cachorro também? Madonna tudo, tudo acontece aí né? Telefone toca, cachorro late Minha filha é assim, grandes emoções Madonna! é a raça de Madonna. Vira-lata. Tem um pulmão, a bicha, que é uuuh. Uu. É, é, é. Mas ela. Oh, menina, só me atrapalha, pelo amor ela de Deus. Ela viu mesmo. alguma coisa. Ouviu é. o barulho lá fora. É, ela é minha, minha guardiã, acho, não posso nem reclamar. Mas, enfim, e o programa tá do DL, aliás, super... na época, você tinha ah. um guru. Lembro muito do guru. Tinha, guru? Tinha era, era, assim, Ganhei por conta do. Amigo. Era o seu queridinho, o amorzinho da sua vida, o guru, né? Ganhei, também sou... onde virou você um ser monte. O guru. Virou um monstro, Guru, um monstro. Com a chegada do Gabriel, ele tinha um ciúme de mim. Eu ganhei ele no Melhor da Tarde, daquelas coisas lá que... Né? A audiência é graça, adorava, né? um desfilezinho de cachorro, um né? ah. bolo de chocolate, né? uma Gretchen. Aí eu ganhei esse cachorro lá. E aí, com a chegada do Gabriel, na verdade, antes, ele já tinha se mostrado uma pessoa de caráter bem duvidoso. Porque ele era muito traíra. É, todo bonitinho, todo peludinho, aborando no rabinho e a pessoa distraía, ele mordia. Mordeu oh. várias pessoas, vários amigos meus aqui em casa, cenas constrangedoras, mas tudo bem. Quando o Gabriel chegou, ele virou, eu não sei o que ele virou, ele virou um guardião do Gabriel, mas um guardião sem limite. E nem você, sem, e não tinha não, eu ainda conseguia, quando eu ficava sozinha no final de semana, primeira vez que eu estava dando a mamadeira para Gabriel aqui no meu colo que ele pulou em cima do Gabriel, eu quase morri do coração, mas deu certo. Mas aí eu fui fazer a primeira viagem, eu e o meu marido, e ele ficou com a, a babá dele e a empregada que trabalha na minha casa há 200 anos. E aí, minha filha, ele mordeu a babá, a empregada, o não sei quem que entrou aqui em casa e que elas foram lá mostrar. E aí elas ficaram apavoradas, sem saber o que fazer. Deram pra minha sogra, ex-sogra. Deram pra ex-sogra. Que, por sua vez, o bicho chegou lá e mordeu todo mundo na casa dela. Aí ela deu pro cabeleireiro. Isso tudo eu viajando sem saber. Eu aí tenho... o cabeleireiro adorando ter um cachorro da Astrid, parará... No salão de cabeleireiro, ele mordeu. O manobrista, a tia do cafezinho, a tia Tocou turista, o, o Tocou, Mas ele mordia mesmo. Saiu sangue. Ele era, era todo Malteschi, mundo. O que era aquela raça? Era. Lhasa, Lhapsu, Lhasa. Lhasa Apso, ah, Que É danado. Tá. É. Mas tivemos todos a sorte de, na última mordida, tá lá uma madame e uma veterinária. E aí, aquele caso, o que é, o que não é, já tinha passado por adestramento, gente. Já tinha já tentado tudo. Só que quando chega uma criança, sem assim, aviso prévio na sua casa, hum. porque uma coisa é chegar uma criança que você tá lá nove meses pensando e, e organizando a chegada dela. Quando chega uma criança, a casa vira do avesso, né? Aí, é. essa veterinária falou assim, ele precisa se reinventar. Ele é extremamente, ele está extremamente enciumado. Então ele precisa sair de perto dela. Porque quando eu voltei, eu falei, manda ele. Porque comigo ele se comporta. Olha, ele, ele... Olha, cada uma que esse cachorro já fez comigo. Aí eu... eu, eu, eu a veterinária própria falou, falou, falou comigo e falou, olha... Aí ele foi para casa de uma senhora que estava muito precisando de companhia. Era uma viúva, rica, moradora de Moema. Diz que o menino virou um cachorro de madame passeando para lá e para cá, só não trocaram o nome dele, mas eu quis mandar as coisas dele, caminha, parana, nada, nada, para ele aprender novos cheiros e adquirir uma vida mais confortável até para ele também, porque ele vivia num estresse emocional fudido cachorro é, também, entendeu? É, é, então é, tá é. tudo certo, Luiz Amel entendeu, me perdoou, não tem problema nenhum mais. Ai, que ótimo, Guru. O nome é ótimo mesmo. Você falou era que o nome de um ex-namorado, que era um cachorro o ex-namorado. Vai ver que era por isso que o cachorro não gostava do nome dele. <risos> escuta, você falou de cabeleireiro e você sabe que quando eu anunciei aí que ia uh, ter essa conversa aqui do fundo do baú com você, pedindo mais uma vez pro pessoal não esquecer de deixar a curtida de compartilhar esse vídeo se inscrever no canal youtube.com barraluliviero e me seguir também aqui no Instagram, o seu público Astrid que está assistindo a gente é, falaram para eu perguntar para você essa coisa do cabelo branco, que você ah, tá meu... deixando, eu tô aqui também mas pra mim é bem mais complicado pela, pelo cabelo escuro né? Uh, você com cabelo loiro, mas ainda assim A gente vê que você tá deixando o branco E a pessoa falou, pergunta Pra ver se ela vai deixar mesmo ou ser é só a quarentena Porque eu morro de vontade Mas ainda não consegui e Olha aí, que bonito, eu uso olha, ele muito é assim, assim, né? Eu uso ele muito, assim, presinho aqui com, com um elástico. Que pena que não tem. E são as fases, aqui. né, Astrid? São as fases, tem fase. Lu, tá eu já tava muito afim de, de, de deixar esses brancos. Que esses brancos tomassem conta. Eu tenho dentro daquele aplicativo do Pinterest uma pasta chamada para quando eu envelhecer. Hum. Que são as velhinhas, muito das modernas, todas com cabelo branco, ou azul, ou verde, ou qualquer cor. Que você já é, teve. Branco, nossa, branco, terra, é, já que tal, eu já tive é. também. Mas branco, branco, branco. E, e uma vez lá, uns três anos, quando eu falei isso no GNT, uma chefona lá falou, ah, não começa. Isso não, hein? Pinta de azul, pinta de rosa, mas branco envelhece. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Todos esses clichêzões aí do cabelo branco. Eu falei, tudo bem, deixa ela acalmar. Aí quando chegou agora na quarentena, que ele veio... Falei, vou deixar Falei, eu vou te falar a real Eu até tenho a tinta aqui pra pintar a minha raiz O que seria um pouco complicado Exatamente por causa do contraste A minha raiz, ela é mais ou menos Dessa cor é aqui É aquele louro escuro, né? Que é um louro escuro, é. é Ela é esse aqui, ó, né? Ele Entendi. é um louro escuro e aqui pra baixo é descolorido Pra você não manchar o descolorido é, Tem toda uma técnica e tal Eu sei fazer pra tapear arrisca aqui na frente, uma emergência, um evento, X. para uhum. fazer. fazer a cabeça toda com perfeição, eu não saberia fazer, e o meu corre aqui no primeiro mês de quarentena foi muito grande, eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que está dividindo a quarentena sozinha com uma criança, sem a ajuda Porque... de ninguém na casa. Eu conheço outras pessoas, eu conheço um amigo pessoal meu, Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Mas são dois adultos com duas crianças. Mas tem um adulto ali? Eu não tenho. O meu adulto são os meus amigos. Tenho. Um, até semana passada um grande amigo que é quem fazia as compras de supermercado para mim. Pegou Covid. Essa semana eu vou até onde a comida acabar. Eu vou inventando o que tiver por aqui. Nem mercado. Bom, você está saindo só pro programa, então. Só pro programa, só Uau. pro programa é, as, Aos domingos, a cada 15 dias para tomar um ar na cara no carro Eu faço uma busca Numa padaria que tem aqui Perto, take away, né Pegar, já, eu compro e pago Pela internet, só, só pego E aí a cada 20 Eu vou num lugar buscar flores Lá, ah, na, é lá na Vila Leopoldina Mas é mais para tomar um ar assim na cara Ver o que claro. tá acontecendo o Gabriel vê o que tá acontecendo na rua Mal ele não sai do carro E eu saio para pegar e voltar pro carro Então... E aí é, eu... é... Voltando para o plano do cabelo que... Aí, pô, eu falei Eu não vou ter mais essa preocupação que é o cabelo Não vou, e não me incomoda Eu super entendo quem se incomoda Eu tive amigas que se incomodaram E que eu ensinei eu Que eu incentivei a pintar, a colorir E tá tudo certo Só que o meu, por N motivos Eu já queria o fato dele ser louro, o contraste é bonito. É, as pessoas estão adorando, o ICOL é muito mais positivo. Quando aparece alguém falando. Apareceu já, um homem. Eu falei, não perguntei sua opinião. Não pedi sua opinião. Não pedi sua opinião. Não é meu marido, nem é meu, é meu marido dá opinião. Pode dar minha opinião, não pedi. E uma mulher. Eu virei para ela, falei assim, eu conversei mais com ela. Eu acho engraçado, né? Quando é um homem, George Clooney, todo mundo acha bonito. Quando é mulher, já vem com esse papinho de que tá relaxada. Não tá. Lu, nunca gastei tanta maquiagem como agora. Porque nos dias que eu fico em casa, ficava em casa antes, né? Ah, lá atrás. É, era o dia que eu falava que era a pele e ia descansar. Agora, eu só saio do quarto maquiada e arrumada. De roupa, roupa. Não é uma roupa. Tá compor o negócio, né? Não é a melhor. Não é uma roupa, pato, tô de claro. Baiana, tô de shortinho, mas tô com uma camisa legal. Porque é como eu me sinto bem. Não fico Sim. de pijama o dia inteiro, nem com um vestido marromeno. Não tenho roupa marromeno, gente. <risos> mentira. Quer dizer você que tem. teremos, olha, em breve, findando esta quarentena, acabando esta quarentena, teremos as trilha de cabelo novo, né? Porque provavelmente tá lindo o comprimento dele. Eu não sei se você vai cortar fazer um é o cabelo novo nenhum não cabelo novo vai saindo mesmo eu vou, eu vou eu tô adorando eu me libertei de tanta coisa Luciana. eu fico só triste porque eu amo não, é laço maravilhoso também nossa eu amo a minha tinturista mas é, é um cabelo que exige muito mais cuidado então uh -huh. você para de recebi até uma proposta de uma grande companhia de tinta para pintar não quis nem saber quanto era o dinheiro não. não quis nem saber não quer melhor assim, não saber Porque é temos realmente uma que... coisa que eu queria muito Temos que ir para o terceiro objeto é, eu, eu acho que essa questão Só para fechar do cabelo branco Eu acho que cada vez mais Isso está deixando de ser um tabu Para as mulheres E o que eu acho maravilhoso Porque é uma liberdade A gente poder ter essa escolha né Quero ou não quero se eu quiser E é, tá eu bem. concordo com a questão do, Dar uma aparência de, de ser mais velha eu concordo com várias questões. Em algumas mulheres pode ser que deem, em outras não dêem, talvez não esteja dando. É, eu acho até que pode até combinar. Agora eu vou ficar pau a pau aqui com meus 59, quase 60 e o cabelo branco. Porque antes estava bem menos, né? Uhum. Estava meio desigual, né? É... Mas é isso que você falou. É, faça o que você quiser. Mas ele exige muito cuidado, muita hidratação. E exige isso. Eu acho que tem que estar com o batom, tem que estar maquiadinha, para uhum. realmente não ficar caidinha. Muito bem. Pode... Você já... Você é malandra, você já viu que eu levantei um vidro aqui, né? Vi. É o terceiro objeto. Ah, porque Essa antes que história... acabe, que nós estamos fazendo ao vivo pelo Instagram, depois vai pro YouTube. Essa história um é tão ah. legal, Lu. Perfume? Ai, eu nem gosto Bom, de gafet. <risos> Esse perfume. Essa marca chama Penhalington. É uma marca que existe, deixa eu ver se nesse frasco tem, 1870. Uau! Tá? E é uma alfazema. Bom, estava eu em Londres passeando com a minha melhor amiga. É, e Londres tem umas pequenas galerias, ruas, né? Que são umas galerias que eles chamam. E eram os que a gente pode comparar os primeiros shoppings. Então, pense numa rua estreita, bem estreita, com lojinhas bem pequenas, datadas dessa época, 1870. Nossa! Então, as madeiras trabalhadas, as lojas lindas, lindas, lindas. Muitas desde dessa época, outras mais novas. Então, tem muito antiquário, loja de joias antigas. É, e aí delícia. a minha amiga, quando a gente passa na porta dessa perfumaria, toda de vidros assim, os vidros todos nesse jeito, tá? Fitinha, bolinha de cristal aqui, pararam. A minha amiga fala assim, ah, você tem que entrar nisso aqui, você tem que conhecer. Ela é uma estudiosa de moda e de consumo de luxo. De artigos do mercado de luxo. Então ela já disse, você tem que conhecer... A Penn Hamilton, aí começou a contar a história da Penn Hamilton, Em <risos> 1970, que é o fundador, o avô do fundador, a mãe do fundador, o primo do sabia fundador. Tudo. Que, sabia tudo. E aí, eu olhando assim para as coisas, eu bati no olho na lavanda. E abri, você pode experimentar. E abri, uma loja pequenininha. E abri, quando eu abri... Espriei um, aqueles papéis, acho que foi no meu braço. Quando eu quando eu o primeiro spray, eu, Lu, o negócio, eu, eu vejo a cena ainda em, hoje em câmera lenta. Quando saiu aquele cheiro do vidro, as lágrimas escorreram. Foi o que cheiro assim. da minha mãe. Ai, que demais. Era o cheiro da minha mãe. E a minha mãe fazia a alfazema dela. Ela que fazia o perfume com álcool de cereal. Eu lembro da garrafa. A minha mãe morreu no ano 2000. A garrafa do álcool de cereal. Plástico em laranja. Era a letra e a tampinha. É dela. É o cheiro da minha mãe. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não sabia nem quanto custava o negócio. Eu já queria. E na loja, porque era próximo do Natal, é... tinha um gravador, um senhorzinho lá, gravando o que você quisesse no vidro. Aí eu gravei o nome da minha mãe no primeiro. Não é esse aqui. Ele tá encaixotado, guardado. E ele passou a ser o perfume do Gabriel. O Gabriel tem esse cheiro aqui. Que demais, que demais. Como é que se chamava sua mãe, Astrid? Malu. Malu, Maria Luísa. E eu sou muito dos cheiros. Eu gosto muito de cheiro, de perfume. Ontem mesmo eu falei, Gabriel... Você quer? É, bota, passa perfume. Aí ele falou pra ficar em casa. Eu falei, Gabriel, já te falei mil vezes... É pra você o perfume. Não é para os outros. É pra você. É pra gente se sentir bem, confortável, gostoso, tomar um banho, passar um. Esse perfume, eu acho que é o perfume do banho, né? Uhum. Do... Nossa, você usa ele diariamente. Você falou que o primeiro que você comprou é que te trouxe essa sensação, né? Maravilhosa. Não, passei né? a, a, a... ser uma traficante desse perfume aí. <risos> Qualquer. Indo a Londres, pode trazer, né? E... Pelo amor de Deus, pago o dobro. Ele, a última vez que eu fui para Nova York, eles têm uma loja em Londres, essa piquitica, e eles têm uma loja em Nova York. Que legal, que demais. Aí eu ia ali no ali no Rockefeller Center. Sim. Aí eu, eu... pequenininha também. Aí, é, aí eu, a última vez, não tinha. A menina ficou tão comovida com a história que ela me deu, ela tinha só um usado, assim, sabe? E ela, eles têm uns tubinhos, assim, que são frascos de viagem dele. Ela encheu um frasco de viagem com um cheiro pra eu, pra eu levar. Uau, uau. Aí eu acabei depois conseguindo, alguém viajou, aí trouxe pra mim dois, aí eu fico economizando, sabe? Assim, Tua pra... mãe faleceu de, de câncer de mama, né? Se eu não tô enganada. Não, né? de, de órgãos reprodutivos, útero, ovário, ah. ali embaixo. Ah, é. Eu lembrava que era, que era câncer, achei que fosse de mama. Foi uma perda muito, muito marcante pra você, né, Astrid? Isso te... Bom, pra qualquer pessoa, eu acho, né? É. Minha mãe também já perdi e tal, mas é, eu acho é, que a minha é. era mais nova, né? Enfim. A minha mãe tinha 60 e poucos, 64, não, longa, eu acho. Nossa. Muito nova, eu tô perto da idade que ela tinha. É... Aí vem a saudade daquilo que você não viveu, né? Uhum. Eu podia ter brigado menos, falado mais, abraçado mais, né? Mas enfim. Foi. É. Tá tudo certo. Agora tudo que você puder fazer agora é, eu, fico, eu lamento é muito frente, a, né? a ausência de do Gabriel. O Gabriel volta e me falar ah, que era tanto ter conhecido ela, mamãe. Imagino. Imagino. Eu falei, é. e ela e ela certamente queria ter muito convivido com você. É. Mas sei lá, Vi, né, minha querida? Sei lá, Vi, adorei. Lá, vi. Que, que bacana que você. Ai, Crisiana, linda, divina, maravilhosa, <risos> gostosa. Essa eu recordação tão, tão especial pra gente, né? Porque, de fato, é uma coisa do. Essa é... Aliás, esse é o programa, viu, Astrid? Esse fundo do baú acaba sendo isso. Você vê? Sempre você traz um objeto que é uma coisa muito. Emo, emo, emo, emotiva pra você, né? É, você é, vê emo, que quando a gente escolhe... É, sentimental, na verdade, a palavra. Recomendo, né? ó, Cris Viana, se um dia bater a sua porta no Oliveira, você aceite, porque é muito bonitinho fazer esse programa dela aqui, né? Os objetos que, que na hora que você... A palavra objeto, é, ela não é muito, muito boa, não. né? Porque você quer procurar, às vezes você pensa e... Mas se você parar para pensar e produzir é, bonitinho que o que realmente é importante é, na sua vida, é, se tivesse que correr agora, eu, eu levaria o eu perfume, sabe assim? É, eu levaria é, esse vestido esse Demais perfil. esse vestido. Não, e é, e é só nessa, nessa busca pelo, pelos objetos que eu vou pensar numa palavra melhor. Mas ela fazer... é boa, é que a gente é que é preconceituoso. Quando a gente é, pensa em objetos, é, é. a gente vai pro fácil e fútil. Sim, e não sim. é. Sim, não, não, não. Eu, até eu peço para as pessoas, quanto mais antigo, melhor. Porque justamente aquilo que você está guardando ali há 30, 40 anos é muito especial. né É muito especial. Então, olha, nós estamos faltando quatro minutos aqui. Quero te agradecer demais por você ter topado mostrar as suas recordações. Eu imagino que você tenha muito mais coisa. Ficaria horas ah, aqui tenho. conversando. Ah, tendo. tenho. Mas deixa para um próximo furo do baú. Astrid, brigadíssima. Sucesso. Obrigada a você. Muito bom. Meu povo que veio, muito obrigada Inscrevam-se no canal da Lu Ela é uma jornalista da maior competência E esse charme, essa simpatia ah, Cativantes obrigada. Aí obrigada. no canal e, e os dela que vieram para mim Também tem o um canal no YouTube É Astrid Fontenelle mesmo é Não, isso não, o não canal? canal da Astrid, só isso Canal da Astrid, maravilha Astrid, sucesso começou recente Agora é, é pandemia também ou não? Já veio de antes? Não, veio, veio um mês antes anos. É, Tomei ótimo. um susto então, com a pandemia. Vamos lá agora, então, no canal da Astrid, pra gente se inscrever. Eu sei que ela tá falando de histórias incríveis, de mulheres maravilhosas. Tá também fazendo resumo de notícia, porque eu tenho o meu a indignada, né, Astrid? Porque esse aqui é meu lado light. Eu tenho simpática. a notícia. Toda sexta-feira, nove e meia da manhã, eu faço um resumo. A gente pode um dia fazer juntas. Eu tenho o um resumo das principais notícias do dia da semana. Toda sexta-feira, nove e meia ao vivo Vou adorar, vou adorar E vou adorar se você quiser um dia também participar do A Indignada comigo Toda segunda e toda quinta, nove da noite ao vivo Tamo junto, minha filha Que indignação Menina, eu precisa... aqui... Não, eu tô precisando até me acalmar Porque agora tô andando com uma dor de estômago Essa semana passada bateu, sabe? É muita muito. indignação Aí é eu tenho que me acalmar indignação. Porque o estômago já deu um alerta aqui, né? É. Cheio de coraçãozinho aqui. Muito obrigada pelos corações, gente. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, gente, a todos que acompanharam aqui o nosso fundo do baú. Beijo. Muito obrigada. Muito Tchau. Obrigada. Tudo de bom. Quero te encontrar depois da quarentena. Tchau. Certeza. Valeu, gente! Muito obrigada a todos vocês. Bem-vindos aqui a mais um Furo do Baú. Semana que vem tem mais. Já teve muita gente bacana aqui no programa. Ana Paula Padrão, a Fafi Siqueira, o Fábio Ponchá, a Márcia Goldschmidt, que eu falei para vocês, a Popovic, a Antônia Fontenelle. Uma galera! Vai na playlist Furo do Baú, terceira temporada. Na primeira tem mais ainda. Divirta-se, tá bom? Um grande beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.